Qualquer barulho externo que vocês ouvirem é porque meu irmão tá aqui do lado, ó. Dá oi, Carlos! Oi! Vamos ao vídeo. Oi, pessoal! Aqui é a Monique Cristina, dela escreveu. E já faz um tempo que eu não gravo vídeos de produtos de cabelo. Então, vamos mudar essa realidade. E hoje eu vou falar sobre uns produtos que eu venho usado no meu cabelo. E o próximo vídeo vai ser produtos que eu comprei pra usar futuramente. Começando com o shampoo. Eu tô testando... Essa linha de 3CM, Expert, sei lá, de capilar, que eu falei no vídeo de favoritos de janeiro. E tô usando bastante, né? E assim, sobre o 3CM eu não tenho muito o que falar. Não sobre shampoo e condicionador, eu sinto que limpa muito bem meu couro cabeludo. O condicionador é muito bom porque desembaraça meu cabelo inteiro, que é um, um emaranhado, assim, gigante quando eu vou lavar. Então, não tenho nada para reclamar não, tô gostando bastante e, e recomendo. E eu comprei esses pequenininhos justamente pra testar e porque eu uso pouco shampoo. Eu e a minha mãe, a gente usa pouco shampoo, então é melhor pra gente comprar pequenininho assim. E a gente comprou dois condicionadores desses pra durar mais, porque a gente usa mais condicionador do que shampoo. Outro shampoo que eu comecei a usar foi o sal online Bomba de Crescimento. Assim, esse shampoo ele é indicado pra você usar todos os dias no seu cabelo E isso já começa errado Porque não é saudável você lavar seu cabelo todos os dias Né? É, independente do tipo do seu cabelo Lavar ele, ele todos os dias não é algo saudável Então, eu acredito que ele não funcione Da forma que ele deveria funcionar, sabe? De, de, de crescer o cabelo e tudo mais Porque eu não uso todo dia Porque eu não sou louca Tá escrito aqui, uso diário para todos os tipos de cabelo. Não usa shampoo todo dia. Ainda mais esse que tem, tem sulfato. Tá aí que você não usa mesmo. Se ele tivesse só coco amido ou betaine, aí seria mais interessante você usar todo dia. Mas ele tem sulfato, então não usa todo dia. Eu gosto muito da textura desse shampoo e do perfume. Os produtos da Salon Line tem um perfume muito característico que eu gosto bastante. E assim, meu cabelo naturalmente já tem um crescimento muito bom, então não é foco da minha vida ele crescer louco, assim, rapunzel. Mas eu quero que ele cresça. Mas eu não vou ficar forçando nada não também. Finalizador, eu mostrei pra vocês o creola. Na época ele estava novinho, né? Eu não tinha usado muito ainda. E agora ele tá basicamente acabando. Tristeza. Então, considerações sobre creola. Excelente. Ele é um produto mais oleoso, então quando eu uso ele, meu cabelo, ele tende a ficar mais definido e posteriormente com um aspecto mais escuro, um castanho mais escuro. E ele trata também meu cabelo. Eu finalizo meu cabelo com ele e eu sinto que na próxima lavagem, né, meu cabelo ele tá tratado. Parece que eu deixei uma hidratação rolando aí. Outro finalizador que eu tô usando é o da mesma linha do shampoo e do condicionador. Que é o terceiro e E, assim, cheiro incrível. A textura, ela é bem fluida. Então, ela não deixa o cabelo super definido. A não ser que você aplique um gelzinho depois. Então, quando eu uso ele e só ele, meu cabelo ele fica mais castanho claro. Tendendo muito para um ouro escuro. Muito mais volumoso e... <coughs> muito mais... Os ca... Vários cachinhos assim Mais fininhos, caixinhos mais fininhos, sabe? O último produto que eu estive usando Foi esse gel infantil aqui Que é para Kids Esse gel é ótimo, ele faz o trabalho dele Que é segurar o cacho por mais tempo Mas ele tem um problema Que não é um problema, na verdade Mas se... acabou se tornando um leve problema pra mim Ele tem glitter ele tem glitter na composição Ou seja, né? Você fica com o cabelo... Um glitter. Eu usei muito ele, principalmente nessa na época do carnaval, porque só tinha ele. Mas o ponto é que você aplica esse gel no cabelo e o glitter não fica no seu cabelo. Ele conforme o seu cabelo vai secando, né? Você vai quebrando a a película do gel, o glitter ele vai caindo assim, ó. E eu ia para faculdade, faculdade. Eu ia para faculdade cheia de glitter no pescoço, no ombro assim, no braço. Parecia que eu tinha acabado de voltar de um bloquinho Mas... É, era o bitter Então foram esses os produtos que eu tenho usado no meu cabelo é, Qualquer dúvida, deixem no, nos comentários Eu não sou de mudar muito as coisas que eu... Olha o meu irmão Eu não sou de mudar muitas coisas assim que eu uso no meu cabelo Porque produtos duram muito tempo comigo Então... É E o próximo vídeo vai ser sobre os produtos que eu comprei Pra usar... Depois que esses acabarem Foi isso, vejo vocês no próximo vídeo Tchau